Boa noite. Eu vou comentar aqui sobre as questões aqui do da atividade 1. Um. Fazer um pequeno vídeo sobre essa atividade. Então, quais foram as contribuições de Galileu Galilei? Para o movimento do plano inclinado, o movimento de projéteis, a referência das trajetórias dos objetos, do movimento oscilatório, né? <risos> astronomia, qual foi as principais divergências entre Galileu e Aristóteles, qual foi a principal divergência entre Galileu e Ptolomeu, quais foram os livros escritos por Galileu, Uma pequena síntese sobre cada um deles. Então, vou voltar aqui. O movimento do plano inclinado. Então, Galileu descobriu através de experimentos que, quando o corpo está em movimento, ele já continua em movimento até que uma força interfira em seu movimento. Ou seja, muito próximo de uma teoria mais moderna que se enquadra o movimento dentro do vácuo. Explicitou que o movimento flui naturalmente de forma intrínseca, tal qual o estado de repouso, já que quando um corpo se encontra em repouso, tem permanência até ter sido alguma força que altera seu estado para a movimentação. Na verdade, quando no movimento amplo inclinado, ele percebeu as interferências né, das forças em volta desse corpo, inclusive da gravidade movimento de projéteis, temos então, um movimento retilíneo uniforme na horizontal, e um movimento retilíneo uniformemente acelerado na, é, na vertical está no movimento dos corpos. Descobriu através de experimentos que um corpo que se move continuará em movimento a menos que uma força seja aplicada e que eu force a parar. Galileu argumentou que o movimento é tão natural quanto o repouso, isto é um corpo que está em repouso permanece em repouso, ao menos que seja submetido a uma força que o faça mover se um objeto já está se movimentando se um objeto já está se movimentando, ele continua a movimentar menos que seja submetido a uma força que o faça parar <risos> ou seja ele conceitualizou as leis né, da inércia assim como na verdade é o princípio, é o pontapé inicial para Isaac Newton é, dos referenciais e das trajetórias do Você Considerou que um corpo com velocidade constante Mas a situação caso não atuar sobre qualquer força Ou seja, a somatória das forças Força resultante fosse igual a zero Em comparação com a teoria de Isaac Newton Na formulação da lei da inércia Onde um corpo com velocidade constante Se dar a esse sentido Possui força resultante igual a zero E com repouso com velocidade constante igual a zero Possui força resultante igual a zero Eu repeti aqui né, o texto Quanto a trajeto dos mísseis ou projetos, demonstrou que não descreve montagem de uma curva qualquer, mas sim uma parábola. Formulou um movimento uniforme, no qual a distância proporcional, o tempo e a velocidade seja uma constante. Depois realizou experimentos com movimento acelerado, no qual descreveu a queda de dois corpos. Galileu acreditava na simplicidade da na natureza e entendeu sempre parametrizar os seus experimentos em sentido. Se era assim, concebeu que a maior maneira de acelerar um corpo de forma simplificada seria aquela em que o um e o incremento da velocidade se faz na mesma proporção da aceleração de constante. É do Coracno, no Pêndulo Simples, Nos um primeiros estudos sobre a periodicidade dos movimentos pendulares, propôs a teoria da aceleração do pêndulo. através do Pêndulo Simples, é possível executar a medição do valor da aceleração, da gravidade local, sem muitas complicações. Tratando-se de um sistema muito usado para estudar os movimentos oscilatórios periódicos, onde o movimento oscilatório caracterizada por um período ter necessário para efetivar a oscilação completa. A astronomia realizou diversos experimentos de telescópio, conseguiu ampliar a capacidade ótica dos telescópios da época, a inovação de 30 vezes mais, além de realizar diversas observações astronômicas. Em oito semanas de análise, observou crateras na Lua, irregularidades, rígidas mais solares, anéis de Saturno, observou o centro, o cosmo como sendo o Sol, desenvolvendo assim a teoria, de é ser então, essas teorias né, que ele desenvolveu, esses, esses experimentos e observações eles aí deram é, um início polêmico né, em relação à religião da época, em relação à igreja católica predominante na Europa daquela época. Então, uma das principais divergências com Aristóteles era essa teoria da aceleração. Então, se jogasse um corpo mais pesado de uma determinada altura, segundo Aristóteles, cairia mais rápido, um corpo mais leve, vai devagar. Só que ele não considerou aí, o Aristóteles não considerou o vácuo. Já Galileu ele disse que os corpos caíam na mesma velocidade, a não ser que tivesse alguma força, né? por exemplo, a interferência de um vento, ou, ou alguma força contrária que desacelerasse a queda desse, desse, da massa desse material, né? é, solta em determinada altura. Nessa queda, então haveria diferença, segundo Aristóteles, de acordo com a massa, enquanto que Galileu ele provou que não. Que independente da massa, os corpos caem na mesma velocidade. Dependendo simplesmente, né da, no caso aqui da Terra, da aceleração da Terra. <risos> e se for no vácuo, tem, né, realmente outras teorias. Que interfere. Então aqui na, na divergência com Petolomeu, mais a respeito da, da teoria de que, segundo Petolomeu, a Terra ela era o centro do universo. Né? E a religião, inclusive, o catolicismo aceitou isso por muitos anos e considerava isso irrefutável. A Terra era o centro, é, até do universo. Só que, nos experimentos de Galileu, ele provou que a Terra não era o centro, que o Sol era o centro. É isso daí até foi meio complicado, que é a teoria do helicentrismo, que foi formulada inicialmente por Copérnico, e que Galileu realmente, com seus experimento, fortaleceu né, essa teoria. E, então... <coughs> se gerou muita polêmica e foi ruim para Galileu quando ele bateu de frente com a igreja católica que sofreu aí uma condenação teve que sair de onde estava né mas ele continuou seus estudos então essa eu coloquei aqui é, modelo heliocêntrico é, O meu teclado geocêntrico é onde aqui tinha o Sol, e aqui a Terra, né? Então, da a Terra estava no centro aí, né, do Universo. Mas, nós sabemos hoje, né, que eu, eu aceito que o Sol realmente é que, que gira em torno da Terra, né? E... inclusive ele refutou então totalmente essa teoria aristotélica o geocentrismo na qual a terra seria o centro do universo ele passou a ser o sol isso daí muitas religiões que diziam que o sol que adorava o sol, que era o centro que é considerada né? Ele, pelo catolicismo dentro, inclusive, da, das escrituras da Bíblia. Então, quando ele falou o sol, isso remeteu realmente, pegou muito mal né, no sentido religioso. <risos> Quais foram os livros escritos por Galileu? Então, ele fez os livros, né? No caso aqui, Núncios, né, que é o Mensageiro das Estrelas, onde reunia seus achados com o telescópio, fez gravuras e discussões sobre os mesmos, Saggiatore, ensaiador, que demite suas opiniões filosóficas sobre a matéria, que inclui uma discussão com a natureza dos cometas. O livro é dedicado ao novo Papa Mafeu Baberini, conhecido por Urbano VIII, que era matemático admirador de seus trabalhos. Então, a gente percebe aqui um pouco de, da esperteza também de Galileu no sentido humano, né? Que aquele ele fez o livro e dedicou ali ao Papa para o não, poderia ser mais aceito as suas teorias, né? Tipo assim, ser mais relevado. Algumas ele deu um bola fora ali na sua religião, nas suas teorias. Que ele fosse mais aceito, né? Assim, de, de, de forma geral. Né? esse trabalho: Diálogo sobre os dois sistemas de mundo, que traz a conversa entre três homens em um palácio em Veneza segredo ou inteligente parece ser instrução quanto a ciência. Salviate, sabe cientista defensor, telescentrismo e simplício, simplório, padre jesuíta, adepto do geocentrismo. que ele também foi meio, meio que é, malandro, né, no sentido de colocar outros nomes, uma discussão para ele, tipo assim, ele não se envolver, né. E Petrolomáico, onde ele compara o sistema Coperniano com o sistema tradicional ptolomaico, né? então, copernicano, Galileu passou a sustentar o modelo copernicano, esse modelo desenvolvido por Nicolau Copernico, para que o Sol é o centro do universo e os planetas, incluindo a Terra, giram ao seu redor, então, Copernico, inclusive, coordenado, né, religiosamente, aí, então, realmente, Galileu, ele, já riscou muito. Ele teve que dar um jeitinho aí de manter as teorias dele como uma sugestão, não uma afirmação né, plena. O discurso sobre as duas novas ciências, novamente estrelado por Sagredo, Salviati simplício no qual discutiu suas ideias acerca da mecânica e da experimentação. Este livro foi contrabandeado por um embaixador aliado e publicado na Holanda, recebido por toda a Europa. Tem controvérsia de Comets, Entendeu? Outros, né? teve muitos outros livros, tive uma pequena bibliografia, né? E <coughs> queria aqui comentar um pouco. Deixa eu ver aqui se eu deixei o material. É. Então, até aqui. Vou finalizar o meu vídeo né? sobre essas matérias né? a respeito da nossa primeira atividade. Um abraço a todos.